Muito bom dia para vocês, vocês só nos acompanham no Rio Mafra Mix, manhã de quinta-feira eu convido vocês para aquele café esperto, dois dedos de prosa, começa a acontecer aqui no posto M7, na rua 15 de novembro. Comigo, jornalista Douglas Dias, proprietário do jornal, mas hoje a gente não vai falar do jornal diário, não vamos falar é, do jornalista e sim do empresário Douglas Júlio Dias, que a partir do dia 1 de janeiro de 2023 assume a Associação Comercial Industrial do município Rio Negrense. É desafio, com certeza, mas quem vai contar a ele? Como é que você chegou nesse consenso de assumir um desafio que é assim, assim, assim? É grande? É grande. Bom dia, Márcio. Márcio, uh, a minha esposa não gosta quando eu conto essa história, mas assim, é, a, a, a minha história em Rio Negro e Mafra foi uma história de muita luta. Eu lembro quando eu cheguei aqui, em 98, para servir o Exército Brasileiro. E, e nessa caminhada, Márcio, a gente saiu do Exército, depois do um período ali de dois anos como soldado. E aí eu me apaixonei por Rio Negro, né, por Mafra. E eu resumi: não, vou ficar aqui. Aí encontrei minha esposa, começamos a namorar. E eu passei um período de muita dificuldade, né, longe da família, longe dos, das. das Daquela referência que você tinha até então né? Um menino de 20 anos E eu passei muita dificuldade E foi através do empreendedorismo Que a gente conseguiu dar a volta por cima é, Conquistar tudo que a gente conquistou Foi através do empreendedorismo Então eu vejo a importância Que o empreendedor né? e ela, Como eu falei, ela não gosta que conte Porque essa história é uma história que a gente sofreu muito né? E aí a gente foi Trabalhando, trabalhando, trabalhando E conquistamos o que a gente conseguiu Conquistar foi com muito trabalho e eu vejo que é o único caminho, Márcio, para a nova geração, para as pessoas que estão é, caminhando, para os empresários, né, é o empreendedorismo, não tem outro caminho, não existe uma, uma, uma forma né, de você levantar de manhã e acordar com tudo que você precisa, tem que trabalhar. E é isso que a gente quer, trabalhar na associação comercial, é, incentivar o empreendedorismo, incentivar... No Rio Negro tem muita gente que é empreendedora, que é batalhadora, que montou seu pequeno negócio, montou ali, é, aprendeu fazer unha com os amigos, cortou o cabelo do, dos irmãos mais novos e hoje montou o seu próprio negócio. E são essas pessoas que a gente tem que trabalhar, valorizar esse trabalhador que está na cidade toda. Douglas, e assim, 2023 está aquela interrogação grande, muito grande mesmo, como é que vai ser esse início de ano, próprio final de ano de 2022 que está indo, tá indo embora, mas assim, e você assumindo uma associação comercial industrial do município de Rio Negro, como é que você está projetando, já está projetado, vai projetar a sua diretoria? Mas como é que é esse desafio? Porque ele é grandão, hein, cara? Olha, Márcio, a gente vê com muita preocupação em relação ao novo governo. A gente tem observado o, como o comércio, o mercado está se comportando. A nossa região, né? Eu sou... É de direita a gente tem apoiou os candidatos de direita gostaríamos que os nossos candidatos tivessem sido eleitos uh, mas assim tanto o Paraná quanto Santa Catarina são dois grandes estados né o Paraná é a quarta maior economia do, do, do Brasil e a gente observa que vamos ter que trabalhar e diferente de quem assumir a presidência não vai ser fácil para ninguém né se a gente não levantar de manhã e trabalhar a picanha não vai cair no prato então a gente torce pelo Brasil, né? torcemos pelo Brasil, vamos estar de olho, vamos montar aí a, um, uma, uma, uma observação, observar como é que vai ser, que, eu acredito que é através da observação que a gente vai conseguir alinhar, ver o que, que precisa ser feito, né? é, mas sem dúvidas, a gente vai ter que trabalhar, arregaçar manga, essa é a leitura que a gente faz hoje, né? a gente se reuniu com o pessoal da nossa diretoria Alguns dos membros agora recentemente A gente discutiu justamente isso A gente vai ter que arregaçar as mangas E trabalhar, indiferente de quem estivesse eleito né? Indiferente de quem assumir a gestão Do Brasil Vai ter muito desafio pela frente E acho que esse desafio nós somos muito bons Em vencer crise Vencemos a, a crise do coronavírus E vamos vencer todas as crises que vierem E agora não tem como Eu não perguntar né Eu quis separar o jornalista do empresário Mas ele é um empreendedor e o Rio Mafra Mix, a Dona Michele que assume, como é que é? Alô, Dona Michele, já estou lhe passando a responsabilidade. Márcio, a Associação Comercial, você sabe, o, o, o presidente não, é, não, não tem uma remuneração, ele trabalha voluntário, né ele é um presidente voluntário, assim como todos os demais membros da diretoria, uh, a gente vai continuar trabalhando, eu devo dedicar uh, as primeiras horas da manhã, né? eu... A sessão abre oito e meia. Eu penso que devo ficar lá na parte da manhã até umas 10 horas, me dedicando ali às ações, e depois vou tocar meu barco, pegar o microfone e sem fazer o que eu sei fazer, né? Fazer reportagem, fazer jornalismo. Até onde você já mediu, você, claro, e a Michelle, e sua esposa, né? esse tamanho da responsa que é ser um presidente e tá estar à frente aí de empresários de pessoas que estão acostumadas a tomar decisões. Todo dia não que você não faça isso na frente do próprio Ilma Framix. Mas até onde vocês já mediram, já, já conversaram sobre isso? Mas você sabe que uma outra situação da associação comercial é que a gente não vai ser um presidente sozinho, né? A gente não vai ser um presidente só nós, né? Ele vai ser um presidente que tem uma diretoria, uma galera que vai estar junto comandando, conversando, alinhando... Então, essas decisões, eu não tomarei nenhuma decisão sozinha. O Douglas defini, decidiu. A gente vai tudo que for fazer, vai se reunir com a diretoria, vai se reunir com os membros ali, vamos conversar, vamos passar para os associados. essa decisão, eu vou representar a maioria. Você é um representante dos empresários, dos empreendedores de Rio Negro. Tem que alinhar o, o, a associação comercial, que é um dos pontos de referência é, do município, né, de, de renda com, politicamente, com a sociedade, esse desafio é difícil? Márcio, você sabe que, assim como você, jornalista, desde que a gente teve uma projeção a nível municipal, se fala muito, ah, o Douglas é candidato a vereador, eu já vi vários, ah, o Márcio é candidato a vereador, a gente, a gente não quer envolver política, esse ano a Associação Comercial completa 40 anos, uh, e a gente vai trabalhar para a associação, para representar o comércio e vamos fugir dessa questão política. Né? Eu costumo dizer assim, eu não sou candidato, eu sou empresário. E essas decisões, que ou não quer envolvem muito o comércio, envolve a gestão pública. O que nós queremos fazer é fazer um elo, Márcio, fazendo uma crítica à gestão municipal. Você sabe que eu também faço parte de uma comunidade religiosa e para fazer a festa municipal... Que foi uma festa brilhante, uma festa linda, o município. O prefeito chamou para conversar, pastores, padres, outros segmentos foram chamados para conversar, para alinhar o que fazer na festa. Os empresários, os empreendedores, em nenhum momento foi chamado. Ó, oh, vamos reunir aqui os empreendedores para conversar, ver o que, que podemos melhorar. E o que, que nós queremos fazer, Márcio? É fazer com que o comerciante que tem o seu negócio, né, ele tem a representatividade. Qual que são as dificuldades de um dono de posto como esse que nós estamos aqui? Deve ser diferente daquele que tem uma, uma pequena lanchonete. Um, é, mas assim, a gente quer a representatividade, fazer esse comércio de Rio Negro ser representado, ser respeitado. Nós temos um comércio vibrante, uma economia local fantástica, temos o um comércio rural, temos. O comércio gastronômico da nossa cidade, que está sendo pujante, está crescendo, e isso precisa de uma representatividade. Nós queremos colocar toda essa galera dentro de um barco só, discutir, propor ideias, propor novidades, propor inovações, apresentar para o Executivo, para quem for preciso, ver leis, mexer em leis que realmente beneficiem a comunidade geral, não apenas um grupo, um segmento, um, um ramo, mas que agregue tudo e todos. E a parceria com o Mafra continua? Tem alguma, alguma ideia? Alguma, muda alguma logística? Olha, Márcio, nós temos alguns empresários que são extremamente barristas, que acham que tem que fortalecer o comércio de Rio Negro, outros já são mais rio-mafrenses, mas eu acho que eu não consigo fazer uma gestão sem olhar para Rio Mafra. É impossível você querer fazer uma gestão só para Rio Negro e não observar a Mafra. Vamos ter que sentar, sim com a associação de Mafra, vamos ter que sentar com o CDL, vamos ter que sentar com o executivo e por, por exemplo, um problema comum que nós temos a mobilidade urbana né? ônibus, transporte é, é, é, motorista por aplicativo táxi, são coisas que nós precisamos conversar que daqui uma hora ou outra isso vai dar um problema gigante porque a cidade vai crescendo, uma hora não comporta mais e a gente precisa se antecipar as inovações é, vejo com bons olhos as as mudanças no trânsito que Mafra está fazendo. Eu estive conversando com o prefeito recentemente. Ele mostrou alguns projetos, algumas mudanças pontuais que vão ser feitas, vão ser implantadas no, no, no município. Deu certo, legal. Não deu, a gente volta para trás. Acho que isso para o Rio Negro também precisa fazer. Agora, final de ano, não se vai mexer. O Rio Negro também está pensando em algumas mudanças aqui em Rio Negro e isso deve ser feito, Márcio e tem que ser, essa conversa, ela não pode deixar de acontecer nós temos que conversar mais porque os problemas são comuns você durante muito tempo morou mora em, em Rio Negro e trabalhou em Mafra né? é, quantas pessoas que trabalham no jornal hoje que moram em Mafra trabalham em Rio Negro e vice-versa então a gente não tem como você trabalhar e fazer qualquer coisa se você não olhar primeiramente para essa cidade que são duas mas no coração é uma só nosso dois dedos de prós do Rio Mafra Mix, hoje re re recebendo o empresário Douglas Júlio Dias, que assume a Associação Comercial Industrial do município de Rio Negrense a partir do dia 1 de janeiro, são dois anos de trabalho à frente da associação. E eu agora pergunto para vocês que estão nos acompanhando. Através desse bate-papo, ele, o empresário Douglas, está preparado para assumir durante tudo o que ele falou para nós nesse rápido bate-papo? Pergunto para você também. Olha, Márcio, eu quero fazer um agradecimento, antes de responder a tua pergunta, é, dizer para os nossos é, demais membros da diretoria, foram 22 nomes escolhidos a dedos para compor a chapa única, mas que foi a chapa que a gente apresentou para assumir o comando. Dessa, dessa nova gestão. Eu recebo uma associação extremamente consolidada, são 40 anos, fazemos agora dia é, 15 de março. E é uma diretoria pujante, que quer trabalhar, quer crescer, quer fazer muita coisa legal. E a gente recebe uma associação redondinha, né, com um projeto para uma nova sede. E o que, que eu queria dizer para vocês... Eu já nasci pronto, <risos> já nasci preparado. E vamos trabalhar, cara, vamos trabalhar. Eu acho que é o seguinte, a gente se prepara, eu sou da velha guarda, eu, a gente se prepara no, na carruagem, no andar da caminhada, as batatas vão se ajustando no, no, no, no trajeto. A gente vai se adaptando às novas realidades, às novas frentes e vai trabalhando. Muito obrigado, presidente Douglas Júlio Dias, da Associação Comercial Industrial do município Rio-Negrense, futuro presidente, porque ainda estamos em 2022 e você assume no 1 de janeiro de 2023. Obrigado. Ô, Márcio, muito obrigado, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado aos nossos diretores e vamos para cima, vamos trabalhar. Café também está acabando, a gente vai tomar mais uma daí no off aí, nos bastidores, mas o papo do nosso... Dois Dedos de Prosa, no Rio Mafra Mix, foi aqui no posto M7, no município Rio-Negrense, na rua 15 de novembro, agradecendo todo o pessoal que nos atendeu, que nos recebeu, e agradecendo então a presença do empresário, futuro presidente, que assume agora no dia 1 de janeiro de 2023, a Associação Comercial Industrial do município Rio-Negrense, Douglas Julio Dias. Obrigadão. Obrigado, Márcio, obrigado a todos. A gente volta na próxima semana com mais um bate-papo do Dois Dedos de Prosa. Com café, é claro. Até lá.